o dia-a-dia -dia continua eh, com este massacre. queres saber de tudo, nós sabemos ao minuto, quase ao segundo, que o incêndio ali está a massacrar quase as casas de pessoas. Alguém que teve um acidente na estrada e o, o, o trânsito está é interrompido. Eu acho que eles cometeram um erro em não se aperceberem a tempo certo, isto foi há 10 anos, que a internet ia realmente ser o futuro em termos de comunicação global. Logicamente que um grande jornalista não se vai submeter a um ordenado mínimo e sem horário. Não pode, não pode e deve recusá-lo. Já é notório, a qualidade da informação decresceu muitíssimo. O meu problema é quando eu vejo os miúdos na escola, dizerem aos pais que não querem estudar porque querem ser youtubers. Mas aí já passamos para uma coisa completamente diferente, que é o que é a escola. E esta escola é péssima. A escola tem que mudar e muito, e muito. E desta vez é a escola que tem que ir atrás dos miúdos. Não são os miúdos que têm que ir atrás da escola. E os livros de estudo têm que passar a ser digitais, como é lógico. Têm que passar a ser interativos. Eu estou escrevendo um quadro interativo. A matéria que eu estou a escrever passa para o tablet ou para o telefone do miúdo. E o miúdo no próprio telefone tem que dizer ou não. Algum liceu que tenha uma cadeira de youtuber. Não há, mas, no entanto, é aquilo que os miúdos querem ser. A nossa geração foi quase obrigada a ser pirata para conseguir obter informação. Não havia cá nada. Agora, temos a Netflix, temos o Spotify, temos a HBO, vamos ter a Amazon, vamos ter a Disney. Episódios de um milhão de dólares são consumidos em 40 minutos, como se tivéssemos a ver uma telenovela da Globo. A nossa geração já estaria condenada que estamos nos 50 e tais, já estaria condenada, condenadíssima, neste mundo moderno da comunicação, porque já não tínhamos lugar, quem somos nós velhos, que nascemos com o analógico, que nem sabemos o que é que se passa. E a cada ano que passa, percebo que o nosso papel é fundamental, cada vez mais, para a comunicação. Isto vai ser difícil, portanto tenho que partir dos putos estudantes. Com, com um certo poder uh, uh, social a uh, levantarem-se contra uma decisão de um governo, é uh, pá, está a mudar e, e, portanto, eles têm vontade para mudar, eu sabem que o mundo está podre, eu estou aterrados com o que está a acontecer e não vê ninguém a fazer nada por isso. Quando nós começámos a comprar aqueles motorolas muito pequenininhos, os Startax e aquelas coisinhas que vêm no bolso, era perfeito. De repente agora andamos com, os, com, com tablets, mas andamos com isto no bolso que nos controla, que sabe onde estamos. Não é agradável quando chegamos a casa, o senhor Google dizer-nos, olha, tenho aqui um relatório por onde andaste hoje. O problema é quando as máquinas começarem realmente a perceber que são mais inteligentes do que elas próprias, não é do que nós próprios. Antigamente nós dizíamos, já cá não estou para ver isso, o Tanas. <risos>